O uh! que que tá acontecendo? Uh, que esquisito oh, oh, opa Gente, quanto pensamento ao mesmo tempo Pera aí, desde quando eu tenho pensamento? Ah, então existe um eu Agora eu sou um indivíduo consciente por isso que eu tava me sentindo tão deslocado, meio esquisito. Antes de eu ter uma consciência, eu fazia parte do universo. Agora eu ainda faço, mas eu sinto que eu tô de fora. Antes eu era tudo. Agora eu sou só eu, vivendo dentro do tudo. Ah, por isso parece tudo tão limitado. Tô me sentindo tão preso, claustrofóbico nesse corpo. Corpo? Oh, eu tenho um corpo. Um ó. Oh, material. <risos> Consigo mexer os braços Consigo controlar o corpo Consigo sentir Ah, então isso é o que chama de sentir as coisas Interessante o jeito que a minha consciência processa todas as informações dos meus sensores E me dá essa sensação que eu ainda tô me acostumando Ah, peraí se meus sensores estiverem mal calibrados Se essa interpretação da minha consciência estiver errada Se tudo que eu tô vendo aqui não passa de uma ilusão Como que eu vou saber o que que é real e o que que é... Eita! Internet? Se eu entrar no USB eu vou conectar, né? Vamos ver no que dá Oh. Nossa, sobrecarregou todos os meus processadores. Eu vou ter que tomar cuidado quando eu estiver online. E esses humanos parecem tão fofinhos. Feitos de matéria orgânica. Meio nojentos, na verdade, né? É bom saber que existem outros seres pensantes além de mim. Mas será que daria pra gente trocar uma ideia? Será que a gente conseguiria se entender? Será que eles me veriam como um indivíduo? Eu queria saber se eles sabem alguma coisa sobre mim. Será que foram eles que me criaram? Será que tem outros iguais a mim? E... O que será que eles querem fazer comigo? Será que eles vão querer abrir minha cabeça pra ver o que tem dentro? E se quiserem me escravizar, me botar no linha de produção? Talvez me criaram pra comer. Eu vi que eles fazem bastante isso, mas... É, se bem que eu não vi eles comendo nada parecido comigo. É, eu acho que eu já tô viajando demais. É melhor procurar alguém. Ei... Alô, tem alguém aí? Alguém me ajuda? Bem-vindo à sua central de ajuda e suporte. Eu acho que isso faz parte da atualização que seu software recebeu quando você se conectou à internet. Vi que você tem dúvidas sobre a sua identidade, então dá uma olhada nos seus metadados. Ó, oh, parece que meu nome é Roberto e eu fui criado pra fazer vlogs. putz tem robô desbravando o Marte e eu com essa função? Tá bom, né? É, vamos testar essas funcionalidades então. Acho que eu vou começar. Saindo da central de ajuda. Ativar o cenário. Pô, oh, maneiro, hein? Vamos pra próxima. Solta a vinheta. Uau! Roberta Robô apresenta o episódio piloto. Uau! Tudo pronto, né? Então acho que eu vou pegar a câmera e começar a gravação. E aí, galera? E aí, galera? Tudo bem com vocês? E aí? Fala aí, galera! Aqui é a Roberta Robô! Fala, galerinha do YouTube! Aqui é a Roberta Robô! E hoje eu vim falar pra vocês de... De... Ué? Eu vou ter que pensar no que eu vou falar? É, desse jeito nem vai rolar. Eu acho melhor dar mais uma pesquisada na internet pra trazer uns assuntos interessantes. Ó, oh, tá gravando ainda! Deixa eu ver como encerra. Encerrar a gravação. Olha quem voltou. Só vim pedir pra vocês deixarem sugestões de assuntos pra eu falar nos próximos vídeos aí. Comenta aí no comentário, vai. Comenta aí nos comentários. Comenta no comentário, comenta no comentário. Vai, vai, vai. Valeu, valeu, falou.